E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai fazer uma análise desse Lexus aqui. Vamos ver como é que é o desempenho dele no modo campanha. Vamos fazer uma configuração de tonagem e ver em que classe ele se encaixa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder nada, beleza? Aí na descrição tem uma lista de dicas para você que é iniciante, com lista de top carros, como fazer configuração de tonagem muito mais. Estamos na oficina de aprimoramentos, eu já coloquei as peças e vou te mostrar, eu adiantei o vídeo para não ficar muito grande, né? E eu estou na minha conta, tá? Ontem eu fiz um vídeo de análise das duas BMWs e tava na conta do meu amigo e pelo que eu vi não estava em HP, eu tomei um susto, eu achei que ele estavam com 300 de HP, só que a métrica dele é diferente, mas mesmo assim, andando com as duas BMWs eu achei elas ok, tomara que esse carro aqui seja bom. Então vamos lá, sem enrolação, vou te mostrar aqui na conversa troca de motor, esse carro aqui está utilizando o motor original. Eu vi que analisando aqui o nível de aderência deles aqui, que é a 97 km por hora 1,17 a 193 km por hora 1,29. Esse carro aqui para classear nível de aderência está ótimo. Olha só, olhando essa tabela aqui, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, tá na descrição se você é novo no canal, esse Subaru empresa aqui, ele mostra que a 97 km por hora, ele tem 1,13 e a 161, 1,17. Esses números aqui são os números de aderência, tá? Isso significa que o nosso Lexus, ele está ótimo de aderência na classe A. Já na classe S1 não vai dar certo, porque eu já testei e ele não consegue chegar no nível de carro de classe S1. Motor original... Original, troca de conjunto de transmissão. O nosso Lexus, a melhor opção é deixar ele AWD, ou seja, tração nas quatro rodas. Aspiração original, aerodinâmica e aparência para choque do Forza. Eu não vou colocar, sobe muito o nível. Aerofólio do Forza eu estou utilizando tá? Eu sei que o original é muito mais bonito Mas se a gente colocar o nível dele Vai para a classe S1 e não tem como Pneus e aros compostos de pneus Esse carro aqui está utilizando o pneu de Rally Eu vou até te mostrar que Se eu colocar um pneu slick de corrida Acelerações de S laterais desse carro aqui, no máximo vai chegar A 1,34 a 193 km por hora Esse carro tinha que ter no mínimo 1,50 Então como ele não chega Eu já identifiquei que ele é um carro classe A, largura de pneu dianteiro não, largura de pneu traseiro pode colocar no máximo estilo de aro tá original também do aro dianteiro e traseiro original largura de pista eu coloquei no máximo no, na frente e atrás isso aqui ajuda na aderência, conjunto de transmissão, essa transmissão eu coloquei a transmissão de 7 marchas porque ela melhora o, a manobra ali do carro melhorou, então eu coloquei, linha de transmissão coloquei de corrida diferencial eu coloquei o de corrida plataforma e controle, esse carro vem com freio de corrida, deveria vir com a opção opção da gente tirar né porque isso sobe muito o nível do carro molas e amortecedores deu para colocar o de corrida barra estabilizadora dianteira e traseira a gente sempre coloca para ajudar na manobra tá no máximo reforço no chassi não redução de peso deu para colocar redução de peso de corrida esse carro tá pesando 1.480 quilos e ele tá com 491 de potência pelo menos manobra ele tem aqui na parte do motor só deu para colocar escapamento no carro então, ele está com 491 de potência, que é uma potência ok para a classe S1. Vamos ver se ele tem uma velocidade legal. E ele está com 1.481 quilos. Ele está um pouquinho mais pesado do que a BMW, eu acredito. As métricas aqui estão do jeito que a gente gosta, né? Aquele vídeo que eu fiz da BMW era a conta do meu amigo. e Eu esqueci de olhar as métricas que ele, que ele estava utilizando, né? Então, os dados que a gente pegou não é preciso igual esse aqui. Cara, eu já tô aqui com o mapa aberto e a gente vai fazer uns desafios com esse Lexus aqui pra gente ver se ele consegue bater o tempo de algum carro nosso aqui. Eu vou começar aqui, eu acho que tem um tempo de um Golf aqui, não vai ser fácil pra ele não. Beleza, vamos entrar nessa pista aqui, modo rivais. Eu tenho, já tem tenho um tempo registrado aqui, eu acho que não vai ser fácil pra ele. O rival dele aqui vai ser um Volkswagen Golf, fez 2 minutos e 58, vamos ver se ele consegue chegar próximo. Beleza, vamos lá, vamos ver se ele consegue bater o tempo do Golfão Tem que concentrar aqui na corrida Golfe tem arrancada, né? Não tem jeito Mas vamos ver se ele consegue acompanhar na manobra, né? Porque eu acho que o Golfão não tem a manobra desse carro aqui, não Vamos lá, e esse Golfão aí a galera tá ligado, né? É carro de corrida online, né? Ó, dá pra ver que fantasma do Golfão passou de novo Bora lá, Lexus. Vamos lá. Se ele ganhar do Golfão, aí eu animo de favoritar pro online. Hein? Porque o tempo desse Golfão hein? é muito bom. A gente já fez altos carros aqui. Nessa pista aí, todos os carros conseguem acompanhar o Golfão. Tô impressionado aqui. Hein? Acho que eu vou botar ela pra competir no tempo da... Da BMW M8, que eu fiz um tempo com a M8. Aí a gente vê se ele é bom também. Esses testes aqui é bom de fazer porque aqui você já pega um parâmetro para levar o carro para o online, né? Porque no modo online, é, esses tempos que eu faço aqui, geralmente a gente faz no modo online. Estou impressionado, velho. Estou impressionado. Eu fiquei até com receio de trazer esse carro aqui eu acho que não, não ia bater o tempo do golfão, mas conseguindo tá conseguindo, mas ele tá encostando né? ele tá encostando A vida só acaba com o velho. Né? parece que o golfão acordou Vixe, nessa sequência de curso aqui eu sinto que ele é um pouquinho pesado, mas ainda tá tranquilo abriu de novo uma certa distância em relação ao golfe vou compartilhar essa tunagem se tiver algum carro aí que você queira que a gente faça uma análise aí deixa nos comentários beleza para a gente ver se a gente consegue pelo menos levar o carro aí pra campanha né que a galera gosta muito disso Vamos lá se tiver outro carro de DLC algum outro carro legal aí deixa nos comentários esse aqui me impressionou, eu achei que ele não ia conseguir ficar na frente do Gol na moral mesmo, né? até nem... Eu tô fazendo essa túnel aqui porque o pessoal pediu muito, né, mas eu não queria fazer porque eu achei que ele era fraco, mas, mano, a gente tá andando bem, hein? acho que é a manobra dele, cara. Nessa pista aqui, né, bastante curva, tá, eu gosto de testar aqui porque essa pista aqui é de manobra, né. Tá andando bem, tranquilo. Tem freio de corrida, suspensão de corrida. Isso é um pouco pesado, né? Eu gosto de carros com essa potência aqui, com uns 1.300 kg. Mas ele conseguiu bater o tempo. Conseguiu bater o tempo do Golfão. Então nós vamos ter que arrumar outro carro classe A para tentar bater o tempo desse carro aqui no próximo vídeo. Hein? Mas vamos ver se a gente acha outra pista para testar ele. Cara, essa pista aqui tem um retão bom, né? Tem uma baixadona aqui, dá pra gente ver se esse carro Pelo menos atinge uma velocidade massa aí de uns 300km Beleza, vamos entrar aqui, rivais Tem um tempo aqui, eu acho que é da BMW, cara, se for dela Cara, o tempo que tá registrado aqui é do Toyota Supra 2020, 2 15 vamos lá Vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar esse Toyota Supra aqui porque essa pista aqui, ela tem uma reta aqui interessante, né? Ele até ficou para trás ali porque a arrancada do carro tá muito boa só que ali na frente tem muita muita curva, cara e o Supra nas curvas quem anda com ele tá ligado, né? ele É muito bom nas curvas só não tem muita final, né? Na S1 eu não gosto tanto do Toyota Supra não, mas a gente pode tentar fazer depois 275 foi a velocidade máxima Que ele atingiu aqui Abriu muito em relação ao Toyota Supra tentar manter essa distância Depois eu vou mostrar a configuração de tonagem né? Porque eu vou Fazendo alguns testes Muda alguma coisinha aqui ali, Enquanto a gente anda né? Depois que você acostuma com o jogo você começa a fazer algumas alterações para você ver se Melhora ou piora o desempenho do carro Olha, ele encostou vacilei aqui, cara Ele tá vindo Agora ele tá vindo Nas curvas ele é muito agressivo Ora, Esse carrinho aqui tá muito bom Ele não sai de traseiro Mas também é 1400 quilos nossa, quase que o chefe. Oh. Ah, o bicho, eu tô falando que ele é bravo nas curvas Vai, vai, vai ah, rapaz, Vamos ter que arrumar um carrinho bom pra bater o tempo desse Lexus aqui Mas tem que ser carro normal, não pode ser carrapela, né? Esse Lexus aqui, eu acho que a BMW Na hora que a gente pegar ela No evento 20 a gente faz outra Comparação e vê se a gente Bate tempo desse Lexus aqui com ela Ó, deu bom, hein? Deu bom Não foi muito fácil não, mas deu bom Esse carrinho aqui, porque ele é legal, né? Eu acho que ele ganha corrida online Porque aquele tempo do Supra ali é de corrida online Tirou 500 milésimos, né? Acho que dá pra melhorar Vamos nessa pista aqui que é bastante chata. Tem bastante manobra. Vamos ver se esse carro se sai bem aqui. Vamos entrar aqui em modo rivais. Eu acho que eu tenho um tempo aqui de um Lancer. Eu tenho um tempo de um Lancer aqui. Ele virou 2.26714. Vamos lá. Eu acho que aqui já complica a vida dela, hein? Porque aqui tem um tempo de um Mitsubishi Lancer, né? E esse Lancer aqui que eu fiz, ele tá muito. Mas talvez o tempo não ficou legal, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos acompanhar esse tempo aqui. Ver se a gente pelo menos. Se a diferença de tempo é muito grande, né? Esse Mitsubishi Lancer aí eu posso até trazer um vídeo dele, mano. O carro tá uma delícia, viu? Nossa, eu gosto de imaginar com ele. Ah, esse carro aqui tá com freio de corrida, né? Então a. a vantagem na questão da frenagem é pro meu carro aqui é o lancer né? ele muito mais muito mais leve e se brincar tem mais potência aqui... vou até mexer no diferencial desse carro hein? eu senti que ele deu uma Tá, o pneu, você tá vendo que o pneu tá sofrendo na né? claro hora que eu forço demais a barra Encostou ali, mas não subiu a volta Aqui também Caraca, velho, esse carro aqui vai ganhar? Tem que fazer uns ajustes ainda Que eu tô percebendo que tem margem para melhorar aqui um pouco Essa sequência de dúvida que o lance destrói. Eu tô vendo que esse tempo desse lance aí deve ser tempo antigo, porque a, a, o traçado não tá legal. Né? O traçado dele não tá legal. Né? O diferencial desse carro vai, vai, vai, vai caraca, que cagada não, dá para melhorar esse carro aqui não. o diferencial dele não tá bom não tá saindo muita fumaça, eu acho que a gente dá uma regulada ali eu acho que melhora arrancou oh, 151 milésimos, hein Ó, e se você acha que dá para melhorar o tempo que você fez, é só entrar de novo, modo rivais aqui, ó. Aí você pega o seu tempo, você pega o seu fantasma como o seu rival, né? Aperta X aqui, ó. X de novo, não sei porque tem que apertar X duas vezes. Eu seleciono o mesmo carro que eu tinha feito o tempo. Quando eu clico, eu selecionei meu fantasma, né? Que ele fez 2,26,563. Pega o mesmo carro. Beleza, é, esse carro aqui tá nessa configuração aqui. Se você quiser dar uma pausa e olhar, tá essa config aqui. E tipo assim, eu quero fazer uma alteração aqui. Que eu vi que na hora que eu desacelero, ele sai fumaça, né? Então eu vou colocar 25 aqui para essa desaceleração não ser muito forte, porque quando sai fumaça é porque tá perdendo controle. Vamos lá, vamos ver se nossas alterações aqui fez alguma diferença. no Carro tem que arrumar um carro para bater o tempo desse aqui, tá. Deixa aí nos comentários um carro legal pra gente fazer uma análise. Oh, melhorou, hein? Aparentemente melhorou, segura. reduzida ali ele não, não perdeu o controle ó só faz barulho pneuzinho trabalhando ó saiu um pouco de fumaça ali ainda mas acho que eu vou deixar de jeito que tá aqui ixi, ixi, freio, freio ah não tá com estabilidade muito boa Achei que ia perder o controle ali Mas perdeu não Bora, bora, bora, bora, bora Nossa, essa curva aqui foi cagada, hein Foi cagada Muito bom, o carrinho tá redondo, hein um mapa ali, pra não saber o que, que tem na minha frente aqui nossa, a estabilidade dele é muito boa, viu muito boa agora tem que tomar cuidado ali, porque aquela curva ali, ela é bem de baixa aderência, apesar que é uma subida ó oh. O pneu travou, ali foi de freio viu? eu não uso freio ABS, tem dica no canal, não estou usando mais trava ixi, olha o jeito tá entrando na curva na velocidade boa, boa quanto de diferença, agora é meia hora desse jeito aqui, ó Oh, arrancou um segundo. Eu vou até compartilhar a tunagem. Cara, o nosso Lexus, ele me surpreendeu, tá? Eu vou deixar compartilhada a tunagem, Deixe aí nos comentários o que você achou desse tipo de conteúdo. Deixa aí também se você quer que traga outro carro aí pra gente fazer uma análise, beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Aproveita e olha na descrição a lista de dicas e até a próxima.